Bem pessoal, o tempo hoje tá lindo, maravilhoso. Voltou o sol brilhar novamente, olha só como é que tá. Sol aqui atrás, ó, que azul lindo. E como choveu bastante, agora esse sol, a grama também, o mato, tudo cresceu um monte, né? Então o alerta começou a roçar. Vamos ver como é que tá tudo? Vamos lá! Que ele já roçou. Tá roçando lá, né? Tá roçando lá porque deu muita chuva. Agora esse sol, a grama, tá linda, maravilhosa, cresceu um monte. E o mato também, olha só. Olha. aí aí meus canteiros. E como choveu muito agora com esse sol, olha só. Como murcha meu repolho aqui ó, meu brócolis estava tão feliz porque eu não sabia se era brócolis ou se era couve-flor agora eu sei né, tá verdinha cabecinha verde, tá aí ó mas olha só como murchou tá um sol muito quente, e antes era muita chuva né? então, tá lindo, maravilhoso olha só o sol o céu, olha aí ó lindo, lindo, lindo, sem uma nuvem ah, ali tem um mas olha lindo lindo lindo muito lindo e vamos roçar vamos varrer vamos limpar né aqui na frente ele já limpou ó. já limpou não roçou a verdade ele já roçou limpar ainda tem que limpar ainda tem que varrer tudo né ó. aqui já tá tudo e assim ó choveu muito muito Olha como é que tá nosso feijão Tão lindo, tão carregadinho Que tava, mas olha só como tá ficando Por causa da... Eu, nós achamos que é por causa da chuva, né? Olha só Meu, tava... Tá assim, ó, olhando os pezinhos Dá de ver que tá bem carregado, ó Livagem, ó Mas eu não sei não Porque foi muita chuva Tanto lugar sem chuva E nós aqui teve... Tanto, tanto, olha, Deus o guarda, olha que coisa linda. Olha só, é um pé mais carregado, olha. Que o outro. Meus amigos caminhões, né? Passando, passando, passando, né? Então, onde deu muito aqui, ó, também. A minha alface também. Agora que tá começando a ficar bonitinho sofreu aqui a minha pimenta plantei pimenta nesse canteiro e pepino japonês mas tem peque coitados, olha só tem uns que tá mais bonitinho, né? mas tem outros ó. aí aqui também, estão tudo assim, né? foi muita chuva mas quem manda é o pai lá de cima, a gente só obedece para meus morangos também Foi muita chuva Mas estão bem carregados Agora de novo Outra remessa de flor tá vindo ó, Outra remessa de flor Olha gente Eu já colhei tanto morango aqui Eu já fiz tanta geleia de morango Que olha Deus o guarde bem a adeus Mas olha aí ó Adubei tudo de novo E ó tá tudo cheio de florzinha de novo Bastante Aqui já tirei os outros, Aqui tem dois pés ainda Falta tirar, os outros já tirei, já replantei De novo Mais um pouquinho Do meu morango, né? Olha cada caixinha linda Tá pequenininha ainda, né? Aqui, ó Tão pequenininho A minha pimenta as minhas amigas caçamba né mas tá aí tá aí A alface daí agora o sol é muito quente antes era muita chuva olha só como tá bem desparelho assim os pés foi plantado na mesma época mas olha como ficou mas colono é assim tem que comodar a gente planta para esparecer, para ter alguma atividade, porque aposentado, ficar parado não é bom, né? Então a gente planta para a gente ter um pouco para comer, para dar para os amigos e também vender, né? A gente também vende alguma coisa, mas vamos que vamos. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá pessoal esse aqui é o feijão que a gente tinha plantado aqui onde está o milho ó, a roça de milho olha que grande que já tá. já faz tempo que eu não filmei mais o milho agora ó. agora é só por cima ele cresceu bastante o milho essa chuva que deu aqui foi e não foi bom né ele cresceu bastante mas a gente não sabe agora se vai dar umas espigas bonitas. Daí aqui o feijão, ó, que a gente tinha plantado, né? Porque a Isaracura comia tudo o milho, né? Daí aqui a gente tinha colocado o feijão, ó. Aqui, o que, que eu posso dizer para vocês? Ó. Oh. Ele não tem aquela aparência, assim, de... De podre, que nem tem lá perto de casa, lá, ó. Lá é a nossa casa, ó. Ah, tá a minha amiga caçamba Aí o feijão tá lá, ó, na frente, né? Então aquele lá As vade parece que estão mais podres Esse aqui não, ó Olha ali, ó Elas não tem aquela mancha Mas também esse aqui em compensação Não carregou tanto que nem aquele lá Esse que é o porém Tá mais magrinho Aí não deu como a gente botar Adubo líquido, né? Olha aí, ó é tão magrinho, não sei se adianta ainda nós colocar. Ó, eu vou ver com a Laerte se adianta a gente vir colocar um pouco de adubo líquido que tem aqui que tá tão magrinhas, As vagem aqui, porque chovia. Como é que a gente vinha adubar? Não tinha como colocar um adubo nos pés, né? Então, aonde eles estão meio magrinho. Mas o milho tá aí, ó Verde, verde, verde Bonito Ó, essa aqui é a outra Nossa roça de milho, ó, Olha como tá linda Tá bem grande ó. Esse aqui já tá mais bonito ó, as espigas Sei lá, eu não sei o que dizer Pode ser que dê também, Pode ser que não A gente não sabe Mas a princípio assim, ó Olha que grande que tá. Que enorme que ficou. <risos> pra mim ir lá. Mostrar outra aqui. Lá atrás no um cantinho tem outra, né? Que a gente. Aqui o alerto já começou a tirar capim. Olha, de novo. Já cresceu, né? Com esse tempo de sol. Agora e chuva. Daí que cresce mais. Como choveu bastante. Ó. vamos que aqui, fum aqui. Vamos lá ver a outra aqui, ó aqui tá outro, aquele outro cantinho né, olha só vamos tá tá bem grandão né, vamos ver até tá, aí, ó uma tá mamãe soquinho tá dando, ó tudo retinho, bonitinho, né, olha só que bonitinho tudo plantado com aquela cordinha, né, esticadinha olha só que bonito bonita, muito bonita. E, ó. Bem verdinho, bonita. Tá bem. Vem cá. Aqui já tá mais novinho Vamos ver. Uma dessa. Vamos ver agora. Vou filmando pra vocês conforme vai indo. As espigas vão dar grandona, bonitona, né? a gente torce pra si né a gente trabalhou pra isso pra gente ter umas espigas pra depois ter milho pra, as galinhas pros marrecos, pros patos valeu pessoal deixe seu like se inscreva no canal deixe seu comentário que ajuda muito o nosso canal se não é inscrito se inscreva Dá uma forcinha aí para nós. Ajuda um monte. Valeu, pessoal. Abraço. Fique com Deus.